Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos continuar conversando sobre a reflexão da luz. Nos vídeos passados, eu falei com você que quando a luz entra em contato com a superfície de um objeto ou de um outro meio, ela pode ser refletida, ou seja, ela pode retornar ao meio que estava se propagando antes. Quando isso ocorre, nós temos uma reflexão. Eu também falei com você que existem dois tipos de reflexão, a reflexão regular, também chamada de reflexão especular, e a reflexão irregular, também chamada de reflexão difusa. A reflexão especular ou regular ocorre quando a luz que entra em contato com uma superfície e que estava inicialmente em uma direção, após refletir, ela continua o seu caminho em apenas uma direção. Por outro lado, a reflexão difusa ocorre quando a luz que entra em contato com uma superfície e que estava inicialmente se propagando em apenas uma direção, ao refletir, vai para diversas direções. Mas quando é exatamente que observamos isso? Bem, depende da superfície que a luz vai entrar em contato. Por exemplo, vamos considerar que temos duas superfícies distintas uma superfície bem lisa e bem polida, e que não seja transparente, e uma outra superfície com pequenas rugosidades, como se fosse o chão de algum lugar. Vamos supor que uma lanterna vai emitir uma luz que vai em direção às duas superfícies. Quando a luz incidir sobre essas superfícies, ela pode refletir de forma regular ou de forma difusa. Que tal agora se você pausasse esse vídeo e anotasse em seu caderno qual das superfícies vai refletir a luz de forma regular e qual superfície vai refletir a luz de forma difusa. Então, faça isso, pause o vídeo e anote em seu caderno. Já pausou? Ótimo, então vamos ver aqui agora. Na primeira superfície, que está bem lisa e bem polida, quando a luz entrar em contato com ela, a luz vai ser refletida de forma regular, ou seja, teremos uma reflexão especular. Por outro lado, na superfície que possui rugosidades, a luz também vai refletir, mas de forma difusa. Ou seja, a luz vai para diversas direções após a reflexão. Eu quero conversar um pouco melhor aqui com você sobre o primeiro caso, que é quando ocorre uma reflexão regular. Mas eu não posso deixar de falar com você que a reflexão difusa também é muito importante, porque é através desse tipo de reflexão que a gente consegue observar todos os objetos que estão à nossa volta, independente da direção que a gente está observando ele. Mas isso é um outro assunto, tudo bem? O que eu quero conversar com você aqui agora mesmo é a reflexão regular. Todas as vezes que a luz entra em contato com uma superfície lisa e bem polida, ela vai ser refletida de forma regular. E nós temos um ótimo exemplo para isso, o espelho. O espelho que utilizamos em nosso dia a dia é feito de um pedaço de vidro transparente em que a sua parte de trás é revestida por prata metálica. Isso faz com que ele fique do jeito que a gente conhece. Assim, quando o espelho é colocado em algum lugar, a luz que sai de um objeto vai em direção a esse espelho, reflete de forma regular e depois vai em direção aos seus olhos, ou em outra direção qualquer. Por isso que conseguimos observar a imagem dos objetos e até mesmo a imagem do nosso rosto nessas superfícies. Claro, existem diversos outros materiais e superfícies que podem se comportar como um espelho. A própria superfície da água pode se comportar como um espelho em determinadas situações. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que vimos aqui nessa aula e quero aproveitar o momento e deixar para você um grande abraço e até a próxima!